eu creio que assim como eu, você deve ter se deparado em algum lugar por aí, na internet ou mesmo no noticiário, uma manchete que diz o seguinte que a adolescência agora vai até os 24 anos de idade. Isso, de acordo com alguns cientistas. E primeiramente, antes de expor o meu ponto de vista, quero ler uma pequena frase desses estudiosos para você sobre o porquê eles estão afirmando isso, abre aspas, o fato de jovens estarem optando por estudar por um período de tempo mais longo não só até a faculdade assim como a decisão cada vez mais frequente de adiar casamento maternidade ou paternidade estariam mudando a percepção das pessoas que quando a vida adulta realmente começa dizem pesquisadores australianos fecha aspas pois bem pelo menos para mim a vida adulta se trata assim de responsabilidades sendo que ainda é compreensível perceber que jovens podem escolher ou serem forçados a se tornarem adultos pelo fator responsabilidade muito antes dos 24 anos de idade. Porém, creio que você deve perceber que a vida adulta não se trata apenas de responsabilidades. Existem fatores como controle emocional, princípios, maturidade e inúmeros outros que fazem parte de ser adulto. E olhando por esse lado, você pode perceber que existem pessoas muito mais avançadas na idade de 30, 40, 50 anos e que ainda não se tornaram adultas, permanecendo imaturas em inúmeras outras áreas da vida. Enfim, não importa a idade que você tenha, ser adulto significa procurar ser melhor a cada dia. Pode soar até meio genérico essa frase, mas é o que define para mim a vida adulta. E bom, referente à idade, pouco importa. desde que você continue a se desenvolver como pessoa. Apenas entenda, cada um tem o seu próprio tempo. Pois bem, creio que a essa altura já deve ter ficado claro para você sobre o que a vida adulta realmente se trata. E agora quero chamar a sua atenção para o outro lado da história. Para aquelas pessoas que se julgam tanto serem adultas, mas que os seus comportamentos e a sua vida é uma completa vergonha, não tendo responsabilidade para cuidar de sua casa, de seu lar, da sua família, dos seus filhos, ademais até mesmo fazendo coisas piores. E agora quero que me diga, você acha mesmo que por mais que uma pessoa tenha todos os aspectos de um adulto, como a idade, a vida financeira estável e uma família, mas comete erros lamentáveis, como os do exemplo acima, podem mesmo ser chamadas de adulta? porque, na boa, cara, essa pessoa não passa nem perto de ser adulta. Entenda, a falta de responsabilidades é um dos princípios da infantilidade, pois quando o indivíduo não se importa com os efeitos de suas ações, ele não constrói uma conduta e nem mesmo virtudes de um adulto. Ele apenas está agindo do jeito que quer, como uma criancinha. Enfim, deixe um comentário aqui embaixo sobre o que acha a respeito. Espero que tenha compreendido um pouco mais sobre o que realmente se trata a vida adulta. Se sim, deixe o seu like, por favor. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.